Vou de tá mano. Se eu perder de tan quente aí, tipo. Aí não tem o que fazer mesmo. <risos> mano, espero isso espionar, <risos> velho. A lane aqui ia ser mais o um Farmas aparentemente. O cara já tá jogando em da torre já dele, não. Ui! Toma essa linguada violenta. Every heart has Será que tá de W? Deve estar, tá, né? Nossa, Z, o midjungo tá sendo explodido, mano. Braves está atrás de mim. Eles não têm CC pelo menos. Eu consigo fugir no W do Gun. Tolado. Tolado. O inimigo Colado Olha os <risos> esse cara se ele vai assim o red oh, droga Ah. Beleza, pô. Ah, esse cara é muito bom, velho. Ai, velho. Sai. Nossa. Oh quase quase tá bom xa. tá bom tirou flash meu Deus morra, porra, não morra. Vou para botar a bot. Dá vantagem para o Dexter. Aí. Mano, na moral, vai se você Vai se f***, moleque oficial, muito obrigado pelo sub Você é chato, feio carrapato Ai, droga Bom, o mid caiu Ah! Esse cara é um deus! Então morra até eu chegar, por favor. Porra para as colinas! Porra para as colinas! JN Explo, muito obrigado pelo sub! Prefer to know when my next win approaches. Cara, não tá me respeitando, não tô gostando. Ah, beleza, pô. Ah! Feio capaz. Aproveita mais umas 99 vezes. Ai, velho. A MF é rápida também, mano. Mas eu mato ela fácil, se eu pegar. Se eu linguar uma vez, ela não pode. Ai meu Deus, esse boneco é muito bom, velho. Oh, droga. Ah. Uh, um um mano, que agonia, velho! Aperta a W aí, Ziggs. Na, na humildade do Buda. Obrigado, mano. Obrigado, Fred. Falou. Eu tive MF, né? ai tá mano. Ai, que boneco chato! Sempre tem ult dessa caralha! Ô, oh, meu boneco é muito roubado, velho. Que isso, mano? <risos> <risos> Ai, ah, como eu gosto desse boneco, velho! Caralho, o cara é bom, mano. Puta merda, o cara me chudeu. Correu no. 873 e damage em uma marca! para que ela me caltera depois de um tempo, né? Tipo assim, bastante. Ah, pior que se meu time tiver algum, alguma lane tivesse ganho, a gente teria acabado aqui. Tipo. <risos> Voltou Ai, droga Tadinho do cara, mano Na moral mesmo Ah Esse cara aqui é o melhor do mundo Era o meu dano. Quem vocês acham que foi top dano? Ai, o Ezedo vai mais do que eu, velho. A do TK, família, bora de next. Vou jogar de TK de novo. Se pai, mano, vai subir os pontos. O que vocês acham?